Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui de novo, ó O meu Lecheba O Sherry Face E hoje galera, ó, vou fazer a troca Do coxim, do lado esquerdo, hein Não é difícil Eu tô fazendo aqui o mesmo, ó Tô na minha casa, mais um vídeo aqui, ó Tô na minha casa E eu tô fazendo a troca aqui, tá A galera aí, ó, dá muito like, muito obrigado Pelos like do, dos outros vídeos é, Pelos comentários dos outros vídeos a galera acompanhando aí demais, quem tá chegando no canal Se inscrevendo aí, muito obrigado, sejam todos bem-vindos E bora lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó Galera, aqui, ó Tá aqui desmontado, ó Tá aqui o coxinho, é isso aqui, ó O suporte todo, ó, teve que tirar É... Eu já fui lá na loja E... Na loja não, eu fui ali na oficina Pediu o rapaz pra poder tirar e colocar Porque precisa de, de prensa, tá? Pra... pra poder enfiar aqui Pra tirar... A gente até consegue tirar sem a prensa Porque pega uma cegueta Corta e dá umas pancadas Ele solta, agora pra colocar Preciso de prensa, tá aqui, ó E eu vou já instalar aqui Depois de instalado, eu vou mostrar pra vocês Como que ficou, viu, no lugar Aí galera, ó O coxinho já tá aqui no lugar Já apertei E olha a técnica dessa chave, galera Aqui, ó, não tem mais posição de apertar com a mão Tá vendo, que é muito curto E eu não tenho pressão, ó Olha o que eu vou fazer com isso aqui, ó Colocar a chave aqui, ó Lá no suporte do motor, escorando ó. Não sei se vai dar pra vocês verem lá, ó E aí, ó, tipo uma alavanca, ó Eu dou o toque na chave, ó Ó Aí, ó Eu dou o toque na chave lá, ó Tipo a alavanca, com a mão não vai não E pra voltar a mesma coisa Eu tô usando o bloco do motor E a chave de fenda Pra fazer o cabo aí, ó instalado aí galera mais uma peça do carro resolvida então o vídeo hoje foi esse aqui colocando o coxinho do lado esquerdo é, ele é só ruim o último parafuso esse que eu acabei de apertar aqui que ele não tem força de pressão mas eu dei um jeito né aqui um jeitinho brasileiro de fazer um cabo aqui com a chave de fenda e apertar se gostou do vídeo aí galera se estiver gostando aí da sessão eu fazer a manutenção no meu da Sheba já deixa aquele like, deixa os comentários Se inscreva no canal se for inscrito E compartilha bastante esse vídeo, galera para ajudar aqui, viu? Porque tá dando um trabalho danado Eu quero que vocês me ajudem aí, viu? Eita! Fazendo a atenção do meu Lechevo mesmo aqui em casa, hein? É possível, hein? Vídeo aí que os mecânicos vão... Vão dar dislike, hein? <risos> os mecânicos vão dar dislike Mas que é isso, se algum mecânico estiver aí é, Comenta se tá fazendo seu certo Se é assim mesmo, entendeu? O que eu fiz de errado não dá dislike não, por favor, viu? <risos> ah, não sei se o cara for que da minha cidade, né? Eu sou de São Mateus do Espírito Santo. Então vamos lá. Então vou ficando por aqui. Acabei a montagem e eu espero vocês até o próximo vídeo. Eu com o meu Lecheba aqui, galera. Tchau!